Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha, adivinhe só, o processo acelerado de criação de uma arte em 3D. E mais um rascunho feito no ZBrush. Eu digo rascunho porque não vai estar tá aquela finalização... Você tá me entendendo, né? Hoje vamos trazer para o mundo tridimensional uma figura memética maravilhosa, o Lula Molusco Bonitão. Eu queria aproveitar para conversar um pouco sobre beleza, né? Já que tem tudo a ver... E como que isso se relaciona com o nosso processo de aprendizado artístico? Esse é o tipo de conversa que exige um grande conhecimento da história da arte, de um entendimento maduro e profundo sobre o que significa a busca pelo belo durante a história da humanidade e entrar nos pormenores da objetividade em um mundo de representações subjetivas, uma precisão praticamente matemática de assuntos metafísicos. Como eu não tenho nenhuma dessas qualificações, não é nada disso que a gente vai fazer por aqui hoje. <risos> hoje nós vamos utilizar esse episódio do Bob Esponja, onde o Lula Molusco fica bonito, para falar sobre dois tópicos relacionados à beleza, à autenticidade e à colateralidade. Eu sinto que esses são dois temas centrais desse episódio hilário, onde o Bob, sem querer, acaba destruindo a cara do Lula Molusco de forma tão brutal que a única solução é uma cirurgia de emergência. Esse foi o primeiro ponto do desenho, que eu, que eu fiquei meio em choque, assim, porque é uma cena mó pesada, né, de hospital e aquela coisa toda, mas fica engraçado justamente pelo contraste, né, de ver um desenho <risos> sofrendo uma cirurgia. E depois de duas longas semanas de recuperação, o um novo rosto do Lula Molusco é revelado. Talvez pela maneira como a porta atingiu a sua face ou pela mão talentosa do médico, agora ele é absolutamente bonitésimo. Maravilhosamente lindo, nariz pequeno, queixo proeminente e volumes mandibulares e zigomáticos muito bem marcados e desenvolvidos. A nova beleza é estonteante, de parar o trânsito, eu, eu digo literalmente, as pessoas estão batendo os carros e todo mundo comenta com adoração o quão bonito ele é agora. E foi que o Bob Esponja me deixou muito intrigado, ele comenta assim primeiro ó As pessoas realmente parecem estar percebendo o quão bonito você é agora Você pode estar até mais bonito do que antes, se é que isso é possível <risos> A graça não tá sendo que o Bob Esponja é burro, mas que ele tinha visto beleza no Lula Molusco mesmo antes e essa é a tal da beleza autêntica. Se você for ver a etimologia da palavra, né, ela é construída por auto, que é aquele termo reflexivo, né, de alguma coisa que fala de si mesmo, como um automóvel, né, que move que move por si só, mas é complementado por entes aqui, que também é uma palavra grega que significa aquele que faz. Então, autêntico, para além do sentido de original, né, de origem comprovada, tem a ver com isso mesmo, algo feito por si mesmo. Assim, se ela realmente existe, né, a beleza autêntica não dependeria da conformação a um padrão externo de formas agradáveis. Ela se manifestaria sempre que houver sinceridade à própria essência. Tanto é que muitas vezes eu já me vi na situação de ver uma pessoa que agora passou por um procedimento extremamente comum de harmonização facial, eu até tenho um certo interesse aí em dar uma, né, uma, uma, uma, uma lula molusquizada no meu rosto, mas... Uh, Realmente, apesar de mais bonita, parte da autenticidade daquela beleza anterior é perdida para receber uma beleza externa, né? E fica bonito sim, mas fica menos autêntico de alguma forma. E esse é o ponto que muita gente comenta, né? Tá todo mundo acabando ficando meio igual. <risos> E certamente, eu não quero dizer aqui que tudo é belo, né? Tem gente feia assim, mas certamente a beleza é muito mais abrangente do que um modelo pré-fabricado que quase ninguém atende de forma natural. O papo da beleza autêntica é que tem algo belo mesmo no que não é convencional. Tem beleza sim, muita beleza em moças com lábios mais finos, com narizes maiores de sobrancelhas grossas e cabeludas, e esses padrões acabam sendo transitórios e mutáveis, né desde o peso até as formas faciais, há uma influência cultural e temporal sobre o que é considerado belo. A beleza, inclusive, na terceira idade, mesmo nas rugas e nos narizes pendentes e orelhas grandonas que acontecem com o tempo. E eu acho que o artista em especial é alguém que tem muito mais oportunidades para analisar e ver todas essas variedades de construções faciais e reconhecer a beleza no forte, no fraco, no gordo, no magro, mesmo que seja só de uma perspectiva artística, né, dos volumes e das formas. Eu acredito muito nessa ideia de beleza autêntica porque até um orc monstruoso e forte uh, ou uma aberração alienígena cheia de dentes afiados tem um apreço estético naquilo que seria, digamos, feio. Talvez seja por isso que o Bob Esponja conseguia ver no Lula Molusco alguém que já era bonito e agora as pessoas só estão conseguindo perceber isso. Muito interessante, não é? Tá, mas como é que isso tem a ver com o meu trabalho artístico, galera? Ora, muita gente entende a sua arte como uma expansão dos próprios interesses e temas. E assim, a beleza acaba sendo uma característica desejável, sua, nos seus personagens e de desenhos. Só essa transferência, né? E não há nada de errado nisso, em ser bonito e desenhar coisas bonitas. Mas eu creio que seja muito importante também não se limitar nos rostos finos, lisos e simétricos e ousar pisar um pouquinho no terreno irregular e divertido, que são as protuberâncias, rugas e manchas. E o contrário também é verdade, tem gente que foge da beleza, não por afinidade temática ou estética com aquilo que é mais rústico, é porque toda vez que tentou fazer uma bela moça ficou uma porcaria, então você pode sim fugir do que você tem dificuldade, só tente ver se você não tá inventando outros motivos para isso também, essa honestidade para consigo mesmo é realmente algo que precisa ser trabalhado porque não é automático não. A história continua avançando ali e o exagero das situações só aumenta, né? os cegos estão vendo, as velhinhas cadeirantes voltam a andar e uma multidão começa a segui-los pela rua. Esse ridículo todo, né? Do, de que a pessoa é tão bonita que um cego tá vendo agora, é algum tipo de crítica ao quê, né? Tá tirando o sarro de quem hipervaloriza a beleza como um atributo mais importante, no sentido de que se a beleza fosse tão importante assim a milagre estaria acontecendo, não? ou será que, ao que é o contrário aqui a cutucada é pra quem acha que a vida Seria perfeita só se você fosse perfeitamente belo também, né? Não demorou muito para que a multidão começasse a manifestar tendências possessivas, né? não bastava ver o Lula Molusco, era preciso ter algo que pertencia a ele: a camiseta, a, as suas córneas. A multidão rasga sua roupa e ele tem que fugir para casa. E aqui tem outro aspecto interessante sobre essa atração com aquilo que nos é bonito. Isso pode acontecer através de uma admiração respeitosa e aí o objetivo é a preservação e o cuidado daquilo que se gosta ao invés do seu consumo. Sabe aquela frase, tão lindo que dá vontade de morder? Isso me parece muito como uma forma de consumir, não é? De, de ter pra si, de alguma maneira, aquela coisa fofa ou bela. Quase que uma canibalização da boniteza pro próprio proveito. E é por isso que comentários positivos sobre a aparência de alguém não compõem necessariamente um elogio. Porque o desejo de consumo da beleza alheia, apesar de, digamos, natural os sentidos, pressupõe sim uma certa objetificação do outro para ser um coisinho fofo para guardar num potinho, eu reduzo a sua humanidade e te trato como uma coisa bonita. Dessa vontade possessiva e destrutiva do apreço pela beleza, surge o nosso segundo ponto aqui, que eu acho que é o tema desse episódio, o da colateralidade, quais são as consequências de tanta exuberância, né, como as pessoas reagem à beleza? Mas Veja bem, né, a multidão ensandecida que persegue em adoração uma outra pessoa, mesmo que isso acabe prejudicando ela no processo, parece mais um comentário sobre fama do que sobre beleza. Lógico que a fama e a beleza estão associadas de alguma maneira. Mas nesse ponto aqui, será que o mesmo reflexo de querer ter pra si a beleza alheia é por isso que queremos tirar foto com o famoso pra essa famosidade respingar um pouquinho de nós? <risos> Você já viu isso, né? De gente que nem conhece quem tá sendo fotografado, mas alguém começa a tirar foto com uma pessoa, ele já entra na fila mesmo assim, porque eu não sei quem é, mas aí deve ser importante. Certamente você já viu algo parecido com isso naqueles experimentos sociais do YouTube, né? Aí tem um cara que finge ser famoso e... Lá, lá, lá. é muito doido essa, essa relação, né? Certamente existe sim a admiração real e a valorização genuína de quem se admira, sejam atores, artistas, professores, escritores ou até mesmo amigos. São vários motivos para você tirar uma foto com alguém e essas Podem sim ser expressões genuínas e valiosas. O problema é esse fanatismo pelo fanatismo, desse apreço pela, pela, pela coisa famosa e, e, e popular, né? Que parece curiosamente ser meio natural da nossa cabeça, né? A idolatria dos famosos. Mesmo quando eles nem têm assim tantos atributos glorificáveis, né? E o episódio continua com essa perseguição implacável. A galera entra na casa do Lula Molusco, aparece dentro do banheiro dele, e a completa falta de privacidade e paz que acho que é o que o Lula Molusco mais valoriza na sua vida, ele decide fazer alguma coisa pra voltar ao normal e pede para o Bob Esponja atingir de novo no rosto com a mesma porta como no começo do episódio. E depois de várias pancadas homéricas, o Lula assume a sua forma mais bonita. <risos> é esse que nós fizemos em 3D? Será que isso é uma crítica também, né? Será que é a ideia de que alguém que tomou várias porradas na cara, ficou com o rosto perfeito, quer dizer que as pessoas plasticamente bonitas são horríveis, como se alguém tivesse batido nelas? Eu não sei, talvez, talvez tenha alguma coisa aí, mas provavelmente não, né? A intenção da série é só o humor mesmo, eu acho. No final da história, o... Bob Esponja tenta salvar o Lula Molusco de um sapato que vai cair na cara dele, que certamente não teria feito nenhum tipo de dano, mas aí ele volta ao normal atingindo o rosto ali numa pilastra, <risos> porque desenho animado, né? E assim que ele fica feio, todo mundo vai embora, ninguém mais liga pra ele. Eu acho que esse episódio dá realmente muito pano pra manga pra discussão sobre beleza, sobre ser algo subjetivo, sobre ser algo autêntico, sobre ser algo mais objetivo, sobre existir realmente a beleza como ela deveria ser, ou se isso são padrões que a gente constrói, tem muita coisa interessante nesse assunto que dá pra continuar discutindo aí, quem sabe a gente não possa fazer um bate-papo aqui mesmo nos comentários. Mas por isso é hoje, vamos ver como é que ficou pronto? E esse é o nosso Lula Molusco, refeito aqui em 3D, todo bonito na sua forma mais bela, bonitosa. E, galera, eu preciso reforçar, eu não tenho nada contra um ajuste estético, eu até quero fazer o alunos. Mas é muito legal conseguirmos valorizar o que é próprio da gente, né, essa beleza autêntica. Seja sobre origem, aparência, sotaque, tem muito valor no que nos compõe. Eu espero que esse tenha sido um papo divertido, galera. A gente se vê no próximo. Valeu e falou!